Seleção segue imbatível e nossas meninas deram um verdadeiro show. Do Mas em Copa, todo cuidado é pouco Gol! e chegou a hora de se isolar no primeiro lugar. Nesta segunda, seis da tarde, Venezuela e Brasil, direto da Colômbia. É fase de grupos da Copa América Feminina. E você só vê aqui, no SBT.